Para detonar, caralho! Yeah! Vamos detonar essa porra! Alguém vai olhar essa linha aí? Eu vou subir, alguém olha lá embaixo, olha aqui. aqui em cima, vou subir. Bom, você vai subir, né? Eu tô aqui em cima já no rolezinho. Beleza, eu vou descer então aqui no porrão. No porrão, estou descendo. Cara, pelo barulho é lá embaixo. Eu acho que é aqui embaixo sim, cara, mas ainda É aqui embaixo, pode descer. É, pelo era barulho, cofre era lá embaixo. Imaginei. Eu um no cofre não, sabe aquela salinha do lado do cofre? Pequenininha? Sei, sei. É aquela lá. Vou colocar um carrinho lá então. Onde tá? Lá embaixo. Fala do lado do cofre. Pior que eu não sei entrar lá não, cara, tá tudo fechado ali. Não, dá, dá pra entrar tranquilo. É, não é cof, na verdade. Tá sossegado pra entrar. Deixa dá pra entrar mal. pelo elevador, se quiser. Ah, oh, o cara mato. me destruiu bem na hora que eu entrei. Onde eu marquei esse cara aí? Ele me destruiu. Ah, caralho. Esse oh, cara, cara tá destruiu, bom... o Doc? O... É, eu acho que era Doc. O cara muito onde... grande. Ou, oh, ou, oh, alguém... Pé, vamos Cadê o pé grande? Pé, você lembra de ontem, quando a gente jogou nesse mapa por onde a gente ia, lá por fora? Vamos lá comigo. Cara, eu acho que eu vou guardar isso aqui. Eu vou guardar isso aqui, porque eu vou abrir de 12. Caralho! Abri sem querer ali. Uhul! Já tem um cara ali, Caraca. deu uns tiros nele. De demolição preparada. Tem um cara aqui Caraca. comigo. Tem um cara aqui comigo. Aí, trânsito, tem um... um cara aqui comigo. Ah, eu não vou destruir a câmera, não. Não te aí porque aí ele não, eles vão achar que ah, eu tô vou destruir por aqui. Ah, o pior é ele te ver, né, jovem? Eu tô com o Giovanni. O Giovanni, tem um cara aí, Giovanni. Giovanni. Tá. It's me, Mario. Se a primeira sala tá vazio pé. Ô, oh, caralho, esse cara... Mano, tem nego em cima. Velho, eu vi barulho aqui. Vocês estão tudo embaixo? Então, estão tudo embaixo, pelo eu, eu, eu Estamos aqui, embaixo, aqui. estamos embaixo. Caralho, eu tô ouvindo barulho da onde então? Pensei errado nesse jogo Os monstros já Opa, usou... eu vi o... Ah, Ai, caralho, eu morri é, na C4. Eu... Filha da puta, vi a C4 sendo lançada. É, lá na ponta. Caralho, dei muito dano no meu viado ali, hein. Eu dei Caralho, eu muito... acertei tudo na, na, na grade. Puta, foi Cara, mal. Eu dei muito dano em alguém aqui embaixo. Fica tá na sua direita, pé. Oh. Cara, eu tô vendo barulho aqui em cima. Tem nego subindo essa porra. Ô, oh, vocês colocam o áudio de vocês tudo no aí, fone? Aí, aí. Meu aí, tá aí, todo aí, no aí, fone. Ah, tá. Eu não escuta o passo, né? É, é, que é que bala lá véio, pela ponto. parede, cara, tem um logo do meu lado esquerdo. Boa! Vai, é, carrinho. Aqui tá limpo. Boa pé grande. Boa, pô, o cara Você dele. viu o caralho? Cara, cara. Opa! Boa, deita aí! Caralho! Ih, tomou na costura aqui, ó! É, tá um aliado! Spot, spot. ah, não Nossa, deu serão. Serão mesmo? Serê mesmo? 1v1! Um Eu tô na cama, ó, ele vai destruir sua cama! Ele tá, tá no. Tá de costas pro cofre! Ó, pega ele aí, pega ele! Nossa! Boa. Lindo, lindo, lindo! Missão aliada bem... Eu devia ele morrer! Mas calma aí, né? Credito e pé, né? É, pô! É. Morre, cara. motherfucker! É grande, jogou muito ali. Caralho, ficou eu. Ô, oh, a... aqui tá aberto. Oh, cadê Aí o Hulk? Que ah. Puta, não peguei Hulk. Ô, oh, ah, o cara dropou o Hulk agora, velho. Puta. Quem vai ficar aqui dentro? Deu. Oh, Pô, fecha ficar... a porta, fecha a porta, fecha a porta. Se fodeu! Levei um SLED aqui. Já foi o primeiro. Não, o primeiro já levei. Eu também. Esse já é o segundo. Não tem ninguém aqui dentro? Eu peguei o termite, não. Peguei o termino tinha assim, um drone. Cara, pega a gente tá lá no andar de cima, velho. Muito longe. Eu tô aqui de frente pra vocês. Eu tô olhando câmera. Vê a de da. do da... estacionamento, por favor. Cara, é muito É muito devo pegar pelas porta desse lugar aqui quando eu tá com Ó, oh, eu, eu vou ser bem sério pra você. Ou os caras até tá vindo pelo buraco da minhoca lá. Tem nego no andar de cima aqui. Pegou o pé grande, andar em Manete. cima do meu. Ó, tem uma Ash aí, o Ash do lado aí, ó. No corredor do lado tem. E tem um, lá, um, lá um fuzil lá embaixo, ó. Acabei de marcar o fuzil e a Ash tá aí também. A Ash tá aí do lado de vocês já. Beleza. Esperar, ela vai, ela vai querer entrar é, reto com você, Fontana. Eu vou, eu vou pegar o fuzil porque ele tá na minha frente. Vou passar na sua frente, Tá. Ah. Comunicação, jovem, para não se matarem. Tô mirando lá. Opa, passou lá atrás de você! foda ah, Cara, tem um andar de cima por trás, não acho. Cara, tá muito B.O. isso aqui. Eu tô ouvindo o cara, mas não é, acho ele. Tem um. É o Fuz, ele tá aqui em cima comigo demorou então né demorou um minuto o cara tem que descer achei aí boa já tava tá, já tinha deixado a escada esse viado velho caraca eu vi a pontinha da arma e voltei morre, morre. filha da puta bora Cuidado aí, Carrasco, de repente ele já vai estar esperando a gente na sacada ali. É, então, eu tô bem indo na mãe aqui, mas por causa disso. Cuidado aí, ô Giovanni. Deixa eu abrir o pixel. Eu fazer um rapel. Para, abriu o pixel aqui, não vi ninguém. Eu destruí a câmera. Cara, o Giovanni tá entrando de bicho, destruiu a câmera o cara vai... Se ele estiver aí, que vai vir aqui. Ai, aqui. caralho, eu tô de... Esqueci, cara, que eu mudei o bagulho do... e ó, oh, tem um alguém ou lá em cima ou lá embaixo, porque eu tava andando aqui só tranquilo e apareceu um inimigo, cara ficar inimigo. Então, eu, eu tô procurando em cima, o Giovanni tá Ó, oh, tá aqui, tá aqui, cuidado aí. Hum, matou o termite Botou o pé grande, tem gente aqui. Tá aí com você? Tá aqui comigo em algum lugar. Ô pé grande, na tua frente aí, pé grande. Ai caralho, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Caralho, tem mais um aqui comigo. Tem um dock embaixo. Deixei ele miado, mas tá lá embaixo, tem um dock, atrás da escada. Crazy, toma cara. cuidado. Cuidado e, aí, ah... Montaigne, tem gente aqui comigo, ó, Giovanni. Então, lá embaixo tem. Tem um atrás desse cara. Não, é lá embaixo, é lá embaixo que você tirou. É lá embaixo, é lá embaixo. Cuidado. Na direita, filho. Olha lá, ó. Vi, vi, vi. Deixa eu ele. Marca aí onde você tava atirando. Só pra mim. Na... Na portinha... Ah, Deixa na eu porta? Ver. Aqui? Deixa eu ver sua câmera. Tirei mais sangue dele. Ele tá exatamente Porra. embaixo de você, Giovanni. Giovanni, ele tá exatamente embaixo de você. Mira na porta sua esquerda. Dei duas nele já, ó... Não, é mais pra esquerda, é mais pra esquerda. Deitei, deitei ele. Matei, matei, matei. Tô com... Ah, aqui, aqui, aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo. Montenegro, ah, cuidado, Doc, Doc com metade da vida. Ah, o Doc o subiu. Doc é com um metade caixa. da vida. Esse Doc aí que me matou. Eu dei um daninho deitei. nele. Puta, fodeu, eu deitei, mas ele tá. É Doc, ah, doc é deu é, é, é, é Doc. É Doc. Olha lá, olha lá, lá, lá, olha lá. Caralho. Olha, vira atirando aí. Ah, Auxa, passou. Cadê o cara? Passou. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, cabecinha. Se fodeu! Finaliza, finaliza, finaliza! Acabou? Né? Ele matou, matou, matou, era o Doc, ele matou, senão o Doc tava. Não! Não era o Doc, ah, era o Doc! Não era, era o Doc, era é, o Doc! Não, era. Já matei o Doc, matei, matei, apareceu! Quem tá, tinha um outro Nossa, nossa. nossa. nossa, nossa, nossa galera! Você viu os três me olhando, para que eles não podiam me matar, porque senão eles iam se matar! É! Alguém tá vendo câmera? Cara, eu vou, vou olhar, olhar agora. Vou olhar que eu, tô aqui. eu tava. Eu tava colocando uns rolezinhos aqui na. cara não abriu. Destruíram, calma aí, acabaram de destruir a câmera corredor do escritório. Filho da mãe. Caralho! Tentei jogar a C4 pra pegar o filho da puta. Ah velho, termite, filho é mentiroso, velho. Tá com metade da vida o termite. Aonde? Ele tá na direita, Fontana. Ele tá na direita. Ai, o SLED. Aí, ó, a janela. Ah, eu não vi. Eu não vi a janela aberta também. Ah, esse vai Ô, oh. oh, gente, volta pro objetivo ó. tá só o Fontana caído. Se alguém vir pela escada, pega dois. Ô oh, Crazy a sua esquerda Juba tem termite, Craze. Pegou? Peguei, peguei o termite, peguei o, o termite. O Fuzzy o tá aí em cima, o Fuzzy tá aí em cima aí. Ele jogou coisa aqui dentro, mas levanta o Fontana. Deixa eu ver se eu vejo ele. Ó, a ele... A Ash. Tá, a Ash tá no andar de baixo, perto do escadão. A Ash tá perto do escadão. Tá, foi pro elevador. Caralho, hein? tem só essa câmera que dá pra ver. Ó, cuidem aí dessa escada aí da frente, que é a única que eu não consigo ver. Aqui no fundo eu tô vendo. Caraca, Posso fechar é, a escada é. da frente? Não dá, né? A, a gente, você fechou a janela? Fechei. Fechei tudo, tá fechei. tudo fechado. A gente ah, tá é, fechado aqui dentro. Mim, né? Ai. Tá fechado. Ó, do outro lado, do outro lado, do outro lado. A Ash. A Ash, eu acho que tá à direita da sua, Crazy. Beleza, aqui, assim, correndo. Né? Isso. Tá. Caralho, tá, eu hum. não consegui enxergar o fuse, velho. Tudo bem, tudo bem. Opa! Debaixo ah, da porta? Opa. Não, tô com uma C4 quatro. ali preparada, eu tô com uma C4 é, ali É, não, preparado. eu pensei que fosse um carrinho da Twitch aí, eu já ia atirar. Cara, as outras câmeras destruíram todas. Cara, eles têm ó, que Ó, tô, tô ouvindo barulho. Aqui não tem alta né? Tem um do lado de fora e um em cima. Aí, ele abriu o teu lado, Trey. Eu vi, eu vi. É, é, é, é. Ela abriu de longe, tá então. Ela mandou de longe. Oh, tá lá em cima, Ai, tá lá em cima, cara. acho, tá lá em cima. tá lá em cima. Tá lá em cima. Tá lá em cima. Ela vai entrar ali. Ela me viu. Se ela não entrar ali, ela vai ter que entrar na janela. Estão os dois na escada, viu? Os dois estão na escada da frente. Estão. Aí aí. Pariu. Eu... Proteja o Vocês entram pela janela. Só ter calma. Não, não, não, tá, tá, tem tá, tá na porra. Ah, hum. Fodeu! Ela entrou pelo outro lado, olha, lá, ela deu uma volta. Eles entraram junto. Caralho, Muito ela foi rápida pra caramba. Ela foi espanta e se mexer. Aqui, aqui ó. ó. Ele, eles entraram pela praça. Não, eles não estão no garagem, eles entraram pela praça. Eles estão por ó. cima. Tem gente aqui, ó. Vamos detonar essa porra! É um Thatcher, o Thatcher eu peguei. E uma Twitch, tem uma Twitch no corredor. Primeira da tem uma Twitch. Essa Twitch aqui eu acho que eu mato. E tem o. Termite, Termite. Nossa, ótimo. A Twitch já era. Eu fiquei só olhando a câmera onde ela tava peguei Tô aqui com você, ô Fontana. Uhum. Tô me arrastando ah, aqui. Ó... Tá entrando um em cima. Opa, caralho, por onde? Crazy, ah, o Crazy Como caiu? Que caiu? Recruta meu cai, lado. cai. Nossa, é o ponto... pegando. vamos descer. 10 10 só, só tem vocês dois, né? é, alguém Deve caiu bem, na cá, minha armadilha. Alguém caiu na minha armadilha aí na escada. Deve ser esse do recruta. Boa. Pegou o cara que tava aqui? Pronto. Aí, ó, na Peguei. escada, na escada. Ela vai estar tá sem bala, cuidado. É, é, é. é. Uhum. Eu dei dano já. Ela tá no carrinho? Não. Não. Cuidado, Giovanni. Giovanni, vai pra cima. Ela vai dar a volta. Aqui, aqui, aqui, aqui e embaixo. Costas dele, costas dele. Aqui, costas dele, aqui, aqui lá embaixo, aqui embaixo, embaixo. Esquerda, atrás de vocês. Aqui, ó. Tá lá no cofre, ó. Lá, lá, lá, ó. Só, só fui lá pra ela. Ela tá lá. Só fui lá pra ver se ela tava lá. Tá lá. Onde vai? Ela tá lá nos arquivos ali. Tá aí, ó. Fica nesse cofre. Boa, Boa Giovanni eu ia ficar aqui parado. Morre, filha da puta! Vou te falar qual que é o pior problema do buraquinho, que mano, enquanto você tem aquele espaço inteiro pra mirar, o cara só tem um buraquinho pra acertar. Pior. É, é, mas então, mas vara parede, né? É, então. Nossa, eu dei uma dinhês sem quatro assistentes. Ô, louco!